Gente, seguinte, a gente fez um monte de compra de coisinhas que estavam precisando, fiz uma lista gigante, saímos comprando e riscando, e nós misturamos as lojas, a gente comprou em tudo quanto é lugar. Aproveitamos algumas promoções da Black Friday, como por exemplo, o aspirador de pó da Dyson, que a gente comprou na Black Friday e pediu pra entregar aqui... Pelo menos uma data que fosse uma semana depois que a gente tivesse mudado Pra garantir que a gente realmente ia pegar a chave, que a gente ia estar aqui pra receber o produto Então só chegou agora E tudo isso daqui a gente alugou um carro e foi em várias lojas B&Q, é, Home Store and More, IKEA, tudo que você pensar E a gente comprou várias coisas eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, eu sei que vocês adoram preço, então eu vou fazer o meu melhor pra que apareçam os preços no vídeo. Agora vamos organizar porque a minha cozinha tá extremamente desorganizada e eu não aguento a prática desse jeito. Então, vamos lá. Aquela lá, ó, é as living, tem um monte de coisa na nossa casa, é deles. As poltronas mesmo, acho que o sofá também. Livro, né? Amor, essas aqui é de pedra, Nossa. ó A panela de pedra, já pensou? Cozinhar. Mas de pedra é bom? É ótimo, é de pedra, é isso? Ué, mas... <risos> <risos> bom, você acredita? Isso aqui, ó, tava numa montanha um dia E virou uma panela Chama globalização e Pra bater na cara do mundo Ah, é para isso que nós vamos comprar E serve no nosso fogão? Serve Quanto que é? 30 euros? Essa é 28, 28, ó. Ah, eu não sei qual comprar. Essa é de pedra. Essa daqui é de que? Essa é da Tefal? É alumínio, né? Ah não, essa é de titânio. Ah, gente, que eles inventam cada coisa. Não faço ideia. Vou comprar uma frigideira. E tem meia hora que eu tô olhando. Olha aqui. Então tá. Então, Stainless Steel é o. Stain, stainless. Steel King. Sem é, ferrugem Less, é, é sem. sem Então sem ferrugem Um aço sem, aço sem ferrugem Ou seja, aço inoxidável Entendi É in, inoxidavelmente E quanto sensível. que é? 40 euros, né? Aí são essas panelinhas aqui Ai, bom, vem uma grandona A gente tá precisando, né? Uhum. Tem que ver se cabe Se, se pode lavar Na lixo washer Ah, é. Aqui, ó. Elétrico. Nossa, fogão um elétrico. e de shawash. Beleza. As nossas novas panelas. Vamos continuar olhando? Vamos. A gente tem que descobrir qual que a gente gosta. Porque tem mais opções, né? É. Não, isso é frigideira. Gente, olha o tanto de frigideira. Meu Deus. A gente pegou uma de pedra, não foi? Foi. Ó. Pra experimentar. Olha Mega stone. Uh, bora. Você pode levar isso aqui, ó. Ele é 20 euros. Aí você coloca a água aqui dentro. E aí você aperta aqui, ó, a hora que você estiver usando. Aí a água sai aqui, ó. No chão, aí você já passa. Vai ser um bom complemento o aspirador de pó. Tem esse outro aqui também, ó, que é mais barato. Só que ele é retrátil, tá vendo? O cabo dele entra pra dentro E é ruim, a gente já teve um desse daqui Foi mais barato que esse, não Aí a hora que a gente ia limpar, fazia força E o cabo entrava Pra dentro? é E pra fora ele não entra não? Ai amor, uma hora dessa Aí eu acho que esse aqui vai ser bom Baratinho, 20... não é barato, mas dá Aí vamos levar perfil esse Eu acho que tá bom, vamos Falta agora a gente escolher um tapete para colocar na porta, né? Olha que lindo esse welcome! Ah, tem o um welcome in art também, ó. É na no gaélico, né? Que é a língua irlandesa. Que só, lindo! Só que isso aqui pode ser pronunciado é. também em Paulo. Ninguém sabe, <risos> ninguém sabe como pronuncia o irlandês. E inglês. quanto que é? Quanto que é? Sete, Sete vou levar? Vamos levar? Vamos levar do irlandês que a gente mora na Irlanda. <risos> Gente, imagina uma dessa aqui lá na minha casa, na sala. Nossa, quanto que é? 50 euros. Se eu não matasse tudo que eu tento plantar na minha vida, eu pagava, mas vai morrer, eu não tenho coragem. Depois do dia todo Fazendo compras Olha <risos> O resultado Isso aqui são as coisas de supermercado Aqui também Ai, Desculpa Aqui são coisas de Ikea Home and Store and More b 1 blá, blá, blá, blá, blá E aquilo ali é da Amazon, né Da Amazon não, foi no site da Dyson mesmo Que a gente comprou as lixeiras, que eu não sei nem de que loja é mais. Vamos começar, então, com esses organizadores da IKEA. Isso aqui são organizadores de gaveta, que a gente comprou, porque tem uma gaveta, vou mostrar pra vocês, principal ali na cozinha, que ela é enorme, enorme, e tá, tipo, extremamente bagunçada. Então a gente comprou várias pecinhas, eu vou colocar lá pra vocês verem como que fica agora. ó. Oh. Pra atualizar vocês, eu arrumei assim por enquanto, tá vendo? Aí aqui vai vir garfo... É, colher e faca. As conchas vão ficar ali por enquanto. Aquele caderno ali é porque eu anoto o lista de compras, essas coisas. E outras coisas que eu preciso comprar pra casa. Eu vou lembrando, vou anotando ali pra não perder. Isso aqui são sacolas herméticas, né? Pra colocar no congelador, organizar a comida, essas coisas. Abridor de vinho, negócio de descascar a verdura colherzinha. Enfim. Eu dei, isso aqui são portas é, é descanso, né? Pra copo. Faz a montagem do mapa mundo É lindo isso aqui. E aí eu coloquei ali. Então falta eu comprar uma parte que caiba aqui, sim, e uma parte que caiba ali. Eu vou medir certinho e aí vou ter que trocar essa peça aqui, porque ela não cabe em lugar nenhum. Eu vou ver se eu troco e termino de comprar pra completar a gaveta. Seguinte, eu tava pensando aqui no outro apartamento, se você ainda não viu a tour do apartamento que a gente alugava, é, eu vou deixar aqui nos cards e na descrição do vídeo o link do vídeo se vocês quiserem assistir. E aí, quando vocês assistirem, vocês vão ver que aquele apartamento ele só tinha um quarto, ou, oh, é, um quarto, mas é o que eu queria dizer é que só tinha um banheiro. E aí, eu era focada que eu tinha que lavar um banheiro, eu tinha que cuidar de um vaso sanitário e lavar aquele ambiente ali. Um. Agora eu tenho três. Né? Então, é uma coisa que... Ser adulta, barra dona de casa, barra um monte de coisa que eu tenho que ser... Tá me deixando um pouquinho preocupada? Está, mas não vou reclamar não, tá bom? E aí, falando em banheiro, o que, que acontece? A gente tinha comprado esses aqui pro é, outro apartamento. Então a gente já tinha um kit de é, lixeirinha com a escovinha do banheiro, que é essa escovinha aqui, ó. Você já compra o parzinho, tá vendo? É a mesma cor, é a mesma textura e tal. Então o que, que eu fiz? A gente comprou mais dois, porque eu já tinha um parzinho comprou mais dois, e agora os três banheiros vão ter a mesma lixeira e a mesma escovinha. Ah, outra coisa que a gente comprou foi essa aqui, essa linha aqui da IKEA, varieira, eu não sei se se fala assim varieira, mas essa linha da IKEA é ótima pra organização. Então se você gosta, por exemplo, de ter divisores, aquelas cestinhas organizadoras, aquelas coisas... Os próprias divisórias mesmo, essa, essa linha varieira aqui, ela é maravilhosa. É uma das minhas favoritas da IKEA, porque elas são esteticamente bonitas, são clean, são bonitas, mas, e são baratas, são tipo muito baratas, e a gente gosta de uma coisa que é boa e barata, né? não sei vocês. Ah, meu Deus, vai ter que montar, meu Deus, eu não sei montar as coisas. A IKEA tudo vem manualzinho, pra você aprender a montar, sabe? Mas a ideia do produto é essa, ó, aí você coloca no armário pra você poder dividir as coisas certinhas dentro do... Colocar... Você pode dividir, por exemplo, tampa de panela, tampa daquelas vasilhinhas, tipo tapa que você tem, sabe? Você pode organizar tudo. Aí ela vem assim, ó. ó, aí você abre, você pode abrir a distância que você quiser, que vai ser a distância da coisa que você vai colocar no meio. E aí, ó, você coloca... Ela tem esses, esses pezinhos de silicone, que é pra proteger o móvel que você tá colocando. Então você coloca ali no móvel isso aqui. E com esses stickerzinhos aqui, ó, que é só você fazer assim, e eles ficam. Aí você tem as divisórias pra colocar. Eu comprei só um pra testar se foi eficiente e foi o que eu realmente tô esperando. A gente vai comprar mais pra poder ficar tudo bem organizadinho dentro dessa cozinha. Mas eu já amei esse produto Ah, isso aqui é maravilhoso Quando eu descobri isso aqui A gente também já tinha comprado isso aqui Para o apartamento antigo E aí a gente gostou muito Estava novinho, então a gente trouxe para cá E aí nós compramos mais dois Que é para poder ter em todos os outros banheiros É esse produto aqui, ó E ele é maravilhoso Por quê? Porque além dele ser um porta-papel higiênico é, Você coloca o papel higiênico aqui essa parte dele aqui, ela sai igual um imã. Então aqui nessa hacha eu coloco vários rolos de papel higiênico, mas o papel higiênico tá sendo utilizado. Então quando acaba, você só puxa essa alavanquinha, pega o próximo papel higiênico e coloca. É ótimo, porque aí você não precisa ficar controlando. Ai ah, meu Deus, tá acabando o papel higiênico no banheiro tal. Tá, não tá, esse daqui já te dá uma... um estoque, sabe? A outra coisa que a gente comprou foi mais um kit de talheres, também na IKEA, essa vem 24 peças, aí vem garfo, faca e colher, e aquela colher de sobremesa também. Essa escovinha aqui, é... isso aqui é, é muito bom, faz parte desse kit aqui, ó. Então, você usa essa escova aqui, e aí ela desgasta, ela suja, você tem que jogar fora, certo? E aí você vai comprar o kit todo? Não, você compra só... A cabecinha da escova Que vem dois, vem um kit assim de dois E aí você coloca aqui dentro Como que fala? É refil, né? Não sei se pode falar refil pra esse tipo de coisa Mas ó ó. E aí você compra E depois é só você trocar Então eu já comprei pra poder trocar Porque eu queria trocar o que eu trouxe lá do apartamento Já tinha um tempo que a gente tava usando E aí eu falei, ah, já vou comprar pra trocar E já vamos ficar com reserva pra se Eles estragarem Depois a gente fica de boa essas cestas organizadoras aqui da Kia São as, uma das minhas favoritas Olha, elas são brancas Super simples, um design extremamente clean, tá vendo? E aí você coloca é, Organiza as coisas Você pode colocar... Eu, eu quero colocar isso aqui na lavanderinha, Na lavanderia No quarto de serviço, que é esse aqui que eu tô sentada na porta E aí eu quero ter um só pra coisas de lavar roupa Outro só pra limpeza pesada. Então, por exemplo, quando eu for lavar banheiro, tem uma basket só com coisa de lavar banheiro. Então eu pego esse aqui como se fosse uma gavetinha e levo pra poder fazer a limpeza. Então fica tudo muito organizado. E elas são, tipo, muito baratas e são de boa qualidade, sabe? E quando você abre o seu armário e você vê elas todas organizadinhas assim, fica muito bonito. Eu adoro essas cestas. Eu comprei, a gente comprou quatro. Tem uma ali em cima da mesa, mas eu acho que nós vamos precisar mais. Eu comprei pra testar. É, pra ver se realmente a gente vai usar, se é isso mesmo que eu queria e elas têm vários tamanhos, então essa é a média tem menor que essa e tem acho que dois é, tamanhos maiores que essa Ah, outra coisa que a gente comprou foi esse tecido aqui tá vendo? Ele abre assim, ó, e ele vira tipo uma, uma mantinha e você coloca ele e ele retém água então você pode colocar ele, por exemplo, debaixo da sua, do seu suporte de secar a louça você coloca as louças ali no seu, do seu aparador e coloca isso aqui embaixo, ele absorve toda a água, a sua pia não fica molhada, sua bancada não fica encharcada nem nada. E a gente comprou também um escorredor de pratos. Porque assim, por mais que tenha a lava-louça... Você sempre vai lavar alguma coisa na mão ou você sempre tem algum produto que você não pode colocar na lava-louça. Isso é uma dica que eu aprendi depois que eu mudei pra essa casa. Muitas coisas não vão na lava-louça. Então pra você saber, agora eu só tô comprando coisa que pode ir na lava-louça. Você tem que pegar o produto e ler nas descrições dele e encontrar a informação de que ele é dishwash safe. Que significa que ele pode ir na lava-louça tranquilo que não vai dar problema. E aí eu tô tentando comprar produto só assim pra poder evitar não poder usar lava-louça ou evitar sem querer a gente esquecer que aquele produto não pode ir na lava-louça, enfiar a lava-louça e estragar. Ah, outra coisa que a gente comprou foram taças de vinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha o formato dela. A gente comprou essa caixa completa que vem seis taças, porque a gente tinha é, comprado no outro apartamento há dois anos, não, há três anos atrás, então a gente vai quebrando, quebrando, não sei na casa de vocês, mas aqui em casa a gente quebra as coisas, acontece. E aí a gente quebrou todas até ficar só uma. Não, mentira, acho que quebrou todas, não tem nenhuma mais. E aí a gente comprou, renovou as taças. Então ela é assim, ó, tem seis taças. É, outra coisa que a gente comprou na Home Store More foi esse banquinho. Como se fosse uma escada, sabe? Para você. Ele vira um banquinho e aí é bom pra você subir, porque os armários são muito altos. Então mesmo eu e o Sheldon, que somos pessoas altas, às vezes a gente quer colocar coisa por cima do armário, porque os armários aqui na cozinha não encostam no teto e tal. Então achei legal comprar esse banquinho, porque ele fica no cantinho assim, ó, ele, ele guardado é desse jeito. Então, eu posso colocar ele dentro do armário e quando eu precisar eu só uso e desmonto ele. Por que, que a gente comprou essa escovinha? Para poder tirar o excesso de alimento das louças para colocar na máquina de lavar. Porque não é bom você colocar na máquina de lavar o um prato cheio de comida. Sabe quando você come, ainda tem uns grãozinhos de arroz, por exemplo? Não é bom você colocar daquele jeito. É bom você tirar o excesso da comida. Pra evitar eu ter contato demais com detergente, com água quente o tempo todo, a gente comprou essa buchinha, essa escovinha aqui, ó. Porque aí você só passa assim, ela não arranha, não nada, ela é de silicone, então assim... Ela é ótima. Você passa na louça rapidinho, já tirou o excesso, você coloca na máquina de... Lavar a louça sem molhar a sua mão, sem sujar, sem nada. Aí outra coisa que a gente comprou foi esses pontinhos aqui de silicone, tá vendo? Eles são fofinhos. E aí você coloca eles, tipo, por exemplo, na porta. A porta ela abre e aí ela bate aqui nessa parede. Então você coloca um pontinho de silicone. Na parede exatamente onde a maçaneta da porta bate, porque aí vai bater isso aqui e não vai estragar o móvel E não vai fazer barulho, etc e tal, então a gente comprou, vem vários, é né? super baratinho, você pode espalhar e pôr na casa toda É muito bom isso aqui O Sheldon comprou essa faca de pedra, que eu nunca tinha visto uma faca de pedra na minha vida mas ele comprou porque ele ficou empolgadíssimo quando ele viu, ele acha que é super bom. Então vamos ver se pra essa faca presta, pressa, depois dou feedback pra vocês. Isso aqui a gente comprou na Ikea, gente. Isso aqui é maravilhoso, isso é um escorredor de coisas. Só que ele economiza espaço, porque olha, ele fica assim, ó. Então a hora que você for usar, você empurra com a mão. E aí ele fica grandão, ó. Ah, eu achei maravilhoso isso aqui, porque o outro que a gente tinha, ele era pintado. E ele descascou todo, ficou parecia que não tava limpo, não ficou higiênico, sabe? E esse aqui é maravilhoso, eu amei! Tô doida pra usar, pra testar, pra ver se realmente vai ser bom. Qualquer coisa eu falo pra vocês. Aí eu comprei essa escovinha aqui também. Essa escovinha aqui, na verdade, é pra poder você limpar as coisas. Então, por exemplo, limpar pia, lavar banheira, essas coisas. Ela é mais maciazinha pra não arranhar a banheira, porque a nossa banheira eu acho que é de acrílico, aquele material. E arranha super fácil. Então eu comprei isso aqui pra testar, pra ver se vai ser bacana. Esse negócio aqui é tipo um, um tecido de silicone, sabe? E aí ele tem umas travinhas nele. Então você, isso aqui serve pra você forrar as coisas. Então eu vou usar, por exemplo, na cozinha. Eu quero forrar todos os armários da cozinha com esse, esse material aqui, gaveta principalmente. Porque quando você puxa a gaveta, aqui na cozinha tem um gavetão fundo que é pra colocar a panela. E aí quando eu puxo, as panelas dançam lá dentro. E além de bater uma na outra, as panelas são de alumínio, de inox, sei lá. Tem, várias. tem uma panela aqui que é de pedra, a outra que é de ferro. Então elas vão arranhando, se batendo, se arranhando e arranhando o armário isso daqui, além de proteger o armário, ele ainda tem essa travinha que ele não deixa a louça arrastar. Então quando você abre o gavetão, ela não anda, ela fica parada e é ótimo. Então eu tô ansiosa pra recortar isso aqui. Ah, isso aqui são tampas de tapa wear, porque eu e o Sheldon realizamos o nosso sonho de ter tapawar não, vasilinhas de vidro na nossa casa. não tem vasilhinha de plástico nessa casa, mas... Porque quando você coloca extrato de tomate no micro-ondas, elas ficam laranja pra sempre e não tem quem tira. Então agora são de vidro. Só a tampa que é de plástico. E aí elas são herméticas e tal, mó rolê. Não tem pano, eu tô aqui na ah, rua. Ah, não acredito. Será que deve estar aparecendo? Eu acho que ela aparece aqui, ó. Será? É. Ah, tô Sheldon, hoje, gente. Gelo. Mor, cadê as linhas de vidro? Eu queria mostrar pra eles. Só tô com as tampinhas aqui. Gente, a gente esqueceu lá aqui. Nunca. Foi Deve estar para... no não posso esquecer, foi tão caro. Ah, tá aqui, ó, do lado da geladeira aqui, ó, atrás do abacaxi. E aí a gente comprou essas tampinhas pra fechar elas. Outra coisa que a gente comprou foi esses baldes aqui, ó, de plástico. São dois, que a gente tá com o plano de colocar os nossos sapatos dentro deles e colocar eles debaixo da escada. Porque é muito mais fácil você vestir o sapato a hora que você tá saindo Do que você descer com ele na mão Porque você não vai vestir ele lá em cima, porque é carpete Então é uma solução que a gente arrumou Provisória, baratinha Até a gente conseguir fazer um armário ali de baixo Ah, a gente comprou essa taça aqui, ó Porque a gente quer ser rico Aí a gente comprou esse aqui pra fazer drinks E etc e tal e eu achei tão bonitinho Eu falei, ah, eu nunca fiz um drink em casa Então a gente tá comprando umas taças diferentonas que eu quero que a gente comece a fazer isso. E aí é até conteúdo pra vocês, né? Aqui, ó. As vasilhas que eu falei pra vocês. Ai, deu pressão. Ó, de vidro. Ai, tô tão feliz que as vasilhas de minha casa são todas de vidro. Agora. Então é isso. O que mais? Só falta uma coisa pra mostrar pra vocês. Que é as panelas também, bem aqui. Que meu assistente chão não vai pegar. Ai, a gente pegou, comprou uma... Marinex. Vocês lembram? da cidade vocês fala Marinex, que é uma travessinha pra gente colocar coisas no forno e tal. É porque Marinex é a marca, igual o Gombril. Ah é? é? Igual o Pirex. Exato. <risos> Tchau. Tchau, bom trabalho. Aí, gente. Pera aí. A gente comprou o panela. E aí todas as panelas que a gente tinha comprado até hoje a gente comprou tipo panela de qualquer jeito sabe? As mais baratas que tinham, porque na né, época a gente tava sem dinheiro, não tava com tempo de pesquisar dessa vez a gente comprou panela boa, panela pra durar então assim, elas são lindas e elas são dishwash safe, que eu ensinei pra vocês né? E eu vou mostrar só uma que é um kit de panela padrão eu vou mostrar só uma, só pra vocês verem como que é o modelo dela, então ela é assim ó Blindona, toda de aço inoxidável. E aí aqui tem a, a tampinha dela também, ela toda prata, tá vendo? Um vidro. Então é isso, é um kit de panela, vem uma, duas, três, quatro panelas, três delas com tampas, uma estilo frigiderona. E é isso, estão super talkadas com essas panelas novas. Yes, did. E pra encerrar o vídeo, a gente comprou lixeiras gigantes. Eu acho que eu vou ter que fazer com vocês um vídeo explicando como que é o sistema de lixo aqui da Irlanda Até numa forma de tutorial pra poder ajudar pessoas que estão se mudando pra casa e não sabem Porque eu não sei, eu tô aprendendo agora Que como a gente morava em apartamento, a única coisa que eu precisava fazer Eu jogava todos os lixos na mesma sacola, descia pra garagem do prédio e pro estacionamento do prédio E tinha uma latona de lixo em ar, eu jogava lá e ia embora, era isso Agora aqui a gente tem que dividir entre lixo reciclável, lixo orgânico e lixo geral, né, que é todo o restante. E você paga pra eles recolherem cada lata de lixo dessa. Então, a gente agora comprou várias latas de lixo, várias lixeiras, porque a gente precisa separar isso de forma correta. Pra economizar dinheiro e até pra fazer bonitinho, fazer é certinho, reciclar, né, meio ambiente e tal. Então a gente comprou duas lixeiras gigantes, vou mostrar para vocês uma delas agora. Olha aqui, ela, ela é assim, ó. E ela tem um pedalzinho e a tampa levanta e ela é de 30 litros. Então a gente comprou duas dessas, pra colocar uma do ladinho da outra ali perto da porta e poder separar esses lixos. O lixo orgânico eu escolhi colocar em cima da pia com uma lixeirinha pequenininha porque... É, encher isso aqui de comida vai ficar podre, né, gente, dentro de casa? Então não dá certo. A gente teve que comprar essa, essas lixeiras aqui pra poder organizar isso. Outra coisa é a nossa máquina de lavar roupas. Ela é lavadora e secadora. Só que eu não gosto de usar a parte de secar pra, qualquer, pra todas as roupas. Primeiro porque eu acho que gasta muita energia. E segundo porque danifica a roupa com o tempo. Então eu comprei, a gente comprou um varal... Que é esse baralzinho aqui, ó. Enfim, a gente comprou ele, ele é de três andares, tá vendo? Pra poder colocar as roupas pra secar. Então vai ficar aqui dentro desse quartinho de serviço, junto com a máquina de lavar. Eu terminei, é isso. Eu acho que deve ter mais alguma coisa por ali, porque essa casa tem caixa de papelão e coisas empacotadas, assim, em todo lugar, porque a gente tá comprando e mudando e organizando. Mas é isso, deixa por favor nos comentários. Quais vídeos vocês gostariam de ver, que curiosidades, que coisa que vocês querem ver, participar. Eu tô filmando, tipo, tudo pra mostrar pra vocês. Porque eu acho muito importante vocês fazerem parte desse momento da minha história. O Maria Quer Viajar é muito a história da minha vida. E quem sabe algum desses produtinhos não te deu uma dica, não te deu, um, sei lá, você teve uma ideia bacana pra você comprar e organizar a sua casa também. Te vejo no Instagram e aqui no YouTube na próxima semana com vídeo novo. Beijo, fiquem com Deus, tchau!